E aí galera, beleza? Felps aqui de volta. Depois de tanto tempo, galera, eu tô voltando aqui com o nosso grande parceiro de tempos. Quem acompanha o canal sabe do que eu tô falando, kdrop.com. Galera, cola aqui do site. Não esqueça de usar meu cupomzinho aí, Felps, que ele vai estar tá dando bônus pra você, tanto pra depósito. Enfim, galera, eu tava afastado porque a gente tava de férias. Eu também tô com um probleminha de saúde, então eu tô cuidando e tô tratando. E agora eu tô voltando ativo, eu vou tá voltando com vídeos do canal, eu vou tá voltando com vídeos dos campeonatos gravados. Então, aqui no site. E lembrando, galera, que o kdrop aqui tem os. Rolê, né? Os trambiques deles pra ajudar você a conseguir abrir caixa, você a conseguir ter suas skins. O K-Drop é o site mais justo que tem e eles ajudam você literalmente a conseguir as suas skins apenas, sei lá, conseguir. Quer ver? Vou dar, vou dar um exemplo aqui, ó. Ouro grátis, galera. Ouro grátis é isso aqui, galera. Você vem aqui clica aqui no ouro grátis e você vai ter várias tarefinhas aqui pra você fazer. Segue os caras no Twitter, entrar no server dele de Discord, segue os caras no Instagram, tá? E conforme você for fazendo aqui, ó, você vai ganhando moedinhas ouros. Aí essas moedinhas de ouro, né? O que, que você faz com essas moedinhas, seu Pedro? Primeiro que tem aqui a arca de Diária que você simplesmente pode também usar como moedinha de ouro. Tá vendo aqui, ó? 15 golds, 100 golds. É, você abre ela todo dia e você pode, sei lá, conseguir 250 golds ou você pode conseguir uma graninha aqui dentro do site. Enfim, lembrando que você tem que seguir essa linha aqui da de dar arca diária para poder abrir essas, ca essas caixas. Tipo, pra você ganhar dólar, pra você ganhar moedinha gold. E o que, que você faz com essas moedinhas gold, galera? Nossa, eu tô só tô com 14 mil moedas golds. Caramba, velho, muita moedinha, velho. Você pode abrir caixas com essas moedinhas, galera. O ouro grátis é simplesmente pra isso. Você tem uma, um monte de caixa aqui que você pode abrir. Com essas modinhas golds que elas podem dar tanto pra você é, sei lá, jogo na Steam, como você pode também ganhar skins, beleza? E aqui, pelo que eu tô vendo, aqui tá tendo Monster Event. Provavelmente deve ser igual aos outros eventos que tem, galera. Tem a raspadinha aqui, tem o item que você troca aqui, o seu valor, né? Coloca aqui de Monster Event, provavelmente. E tem o Rank, né? Que quanto mais você tiver, melhor o um item você vai ganhar, né? Por exemplo, o cara tá com 780 mil aqui, vai ganhar essa, essa faquinha aqui, a Doppler Butterfly. Beleza? Então vamos abrir caixa aqui, vamos ver se a gente pega esses Monsters e Vamos ver a caixa oh, tem, uma... tem uma edição limitada aqui, ó. 25 de chance de vir... 20% de chance de vir uma faca. Você vê que as caixas são bem explicativas, né? Vamos abrir aqui. Vamos tirar o som e vamos falando da God Sent, galera. Galera, pergunta se a gente vai voltar a NA. Não é possível. É óbvio, né? Que eu não vou cagar esse ponto. Bom, vamos abrir mais uma e ver o que, que dá pra fazer, galera. É, a gente vai voltar a NA assim, galera. Nossa pretensão é sempre estabilizar no IA, na NA. Como era na SK, como era lá na. Lá... Agora foi, agora deu bom. Já vou guardar essa faquinha aqui, galera. Pegamos uma faquinha de 74. Ou seja, botamos 20, 40, né? Pegamos uma de 74. estamos no lucro já. Então já vamos botar a caixa. A gente pretende ficar no IA como era na época da SK, como era, era na época do MBR, de Mortals. É, por quê, galera? Porque o NA é o jeito mais de boa pra poder conseguir entrar nos campeonatos, pra conseguir as oportunidades, os ranks. Vamos abrir essa luva, essa luva aqui, essa caixa chamada Dark. É tudo edição limitada, galera. Vamos abrir três dela. Bora. E a gente pretende ficar lá pra justamente conseguir entrar nos campeonatos grandes, conseguir se estabilizar mais pra poder jogar os campeonatos grandes, jogar com os melhores times do mundo. Vamos vender e vamos de novo aqui. E essa é a nossa pretensão, como quase de todos, né? Por quê, galera? Porque a Europa é muito difícil, a Europa é complicado, cara. Quem, quem manja aí sabe o que eu tô falando. Vamos jogar pra outra caixinha aqui, que essa aqui não deu muito bom não, galera. Lembrando que tem as caixas baratas, né? Pra quem curte. É, ó, quase 40 centavos de doleta. Então, dá pra você jogar. E tem as caixas, né? Pra quem tem monezinho, né? Ó, eu que ele abriu uma caixona aqui, velho. Vou abrir essa Bloodshot de 400 doleros. Tô 4 mil, dá pra abrir, né? Vamos abrir uma, vai. Vamos ver o que, que vem aqui. Se tiver um item pago, tá ótimo. Ó, tá aqui embaixo tá os valores dela certinho. É, ah, não sei se veio bom. Não sei qual é o valor dessa aí. 397. Deu da mesma. Vamos vender e vamos abrir de novo, porque eu sei que vocês querem. E nós a Godcent, a gente tá confiante pro resto. Ixi, agora deu bom, hein? passa luva é cara, não sei. O oh, cara. <risos> Vamos vender e vamos abrir de novo, galera Ou eu posso dar upgrade, né? Depois no finalzinho eu vou mostrar pra vocês como é o upgrade Então a gente pretende se estabelecer como time Esses seis primeiros meses foi simplesmente pra treino Pra gente conhecer melhor um ao outro Caramba, velho, eu tô achando que eu tô ganhando Eu tô perdendo, mano Vamos mais a última vez Conhecer melhor um ao outro, se adaptar Porque cada um veio de um time diferente De um estilo de jogo diferente Então... Ah, esse canal Arizinha. 441. Aqui deu lucro. Vamos deixar aqui, então. Vamos abrir mais uma caixa. Então, a gente pretende agora começar a jogar uns campeonatos grandes, entendeu? Então, a gente tá com uma boa estrutura. E daqui pra frente é só alegria, mano. Só alegria. Mas aqui pra baixo tem mais caixas, galera. Tem caixas de uns preços totalmente aleatórios. 4,62. Pica-pica. Vamos, vamos abrir essa caixa de pica-pica aqui, velho. Vamos abrir uma só, só pra ver. <risos> Meu. Deus do céu, vem. quem que traduziu isso aqui? É, deu ruim, né? Uma caixa com esse nome não poderia dar bom, né? 2,72, é. Vamos ver esse aqui. Eu cliquei errado aqui, ó. Ah, aqui, ó. Probably Fair. Aqui é explicando é, o algoritmo do site, galera, pra mostrar que ele é justo. Então, quem quiser, vem aqui em cima. Lembrando que meu código vai estar tá aí, mostrando na telinha pra vocês, que é Phelps. Galera, coloca meu código aí, usa, você vai ganhar o um bônusinho pra depósito. E vamos abrir mais uma caixa aqui, vamos abrir a última caixa aqui, só pra finalizar com chave de ouro. Ó, oh, aqui, ó. Pra quem tava perguntando, a Goldiara ficava aqui em cima, mas eles colocar aqui na seleção aqui, ó. Tá vendo aqui essas moedinhas aqui, galera? Moedinhas Gold. Você junta elas conforme você abre caixa, conforme você faz as coisas. Você vai juntando elas. E, por exemplo, sei lá, vamos abrir essa de 4.900 aqui. É tudo, tipo, de 14 É tudo que você não usa, praticamente, né? Você vai recebendo para você poder abrir mais caixa. Essa aqui, no caso, é uma caixa de skin. Então, vamos lá, ganha um 4... Ah, é óbvio, né? Você ganhou 4.900 golds, abre a caixinha e pega uma arminha de 1 dólar e 50 centavos, né? Que já é bastante. Então, é mais uma forma que o KDrop tem de deixar justo e deixar melhor pra você o site, beleza? É... Bom, é isso, galera. Eu vou mostrar pra vocês aqui agora como é que faz pra adicionar os fundos. Ó, várias formas de pagamento. Tem a G2 Pay, né? Que é tipo cartão. Tem também se você quiser dar presente, SkinPay, que eu acho que é a troca de skin. Você pega a sua skin tanto seu inventário e converte em dinheiro no site. Tem o Bitcoin aqui embaixo. Tem várias formas de pagamento, galera. Você querem... vocês escolhe colocar. Você quer aqui, tá vendo? Tem de é, 20, 50 doleta, 100 doleta Você pode botar no site E mais as moedinhas golds que você vai estar tá ganhando aqui do lado Beleza? Bom, acho que é isso, galera Lembrando que tem upgrade aqui também Que se você quiser, vamos pegar o item aqui que a gente ganhou Vamos pegar essa faquinha que foi de 74 Aí, tá? ah, como é que eu faço pra dar upgrade? Você vem aqui e pega, sei lá querer ganhar o dobro do valor dessa faquinha que é de 74 Você bota duas vezes aqui E aqui vão aparecer itens com o dobro do valor Vamos pegar essa M9 aqui 42% de chance Vamos tentar mais uma vez Lembra que eu esqueci Ó, oh, agora deu bom Então, é isso Lucrei Peguei uma M9zinha aqui Aí você vai no seu inventáriozinho ali é... Deixa eu pegar meus itens aqui Deixa eu ver no meu inventário Mais itens Aí você clica aqui em Collect E ele vai mandar um Trade Link pra sua Steam Direto com a arma, beleza? Então não esquece de colocar sua trade link aqui, ó. Clique aqui para achar sua Steam Trade URL e coloca ela aqui para poder é, mandar para você direto o item, beleza? É take Free Gold. Ah, aqui, ó. Quem também não conseguiu achar, né? Clica aqui em Take Free Gold que você vai conseguir é, entrar naquela. Páginazinha ali que você fazer as tarefinhas pra você Poder ganhar, beleza? Uh, vamos ver Esse aqui, bom, esse aqui, eu não sei se é novo Se é velho, mas isso é legal também, o Skin Changer né? Que você troca um item por outro, muito top Então se você tiver um itemzinho aqui que você quiser Trocar e você quiser trocar por outro do site, você vem Aqui e manda ver, beleza? Tem várias opções, o site é cheio de skins tops. tem skins raras e enfim Essa WP aqui eu tô querendo colocar lá no meu inventário faz um tempinho, provavelmente vai ter outro evento Em breve, a K Drop não para de fazer evento Se você gostou do vídeo, deixa seu like, usa meu cupom aí De novo galera, Felps, e tamo junto Junto. Até o próximo vídeo, valeu!